Mais um monstro, mais uma escola e mais uma vez nada será feito. A não ser, claro, o que a esquerda tem feito todos os santos dias, que é culpar Bolsonaro. Desmatamento, recorde na Amazônia? a ah, Marina Silva já tem a solução. É Ctrl-C, Ctrl-V. É casa do Bolsonaro. Ah, não, mas as escolas estão sendo atacadas, não tem nenhuma segurança. Não é culpa do Bolsonaro? E é isso. Enquanto a culpa for do Bolsonaro, que está numa lancha nesse momento, tirando férias, é tudo culpa dele. Então não tem por que solucionar. Porque se a, a culpa é de uma pessoa que nem está mais no governo, recebeu um milhão de facadas, simplesmente não há solução. Se a solução não vem do Flávio Dino, se a solução não vem do próprio Lula, então... A única solução possível é pedir para o Bolsonaro fazer alguma coisa. Por favor, Bolsonaro, pare esses ataques desses monstros nessas escolas. E mais uma vez, você vê todos os deputados falando... Recebi a triste notícia. Num dia infeliz. Precisamos de mais guardas. Precisamos de guardas em cada uma dessas escolas. Óbvio que a gente precisa de guardas. Mas será que isso é o suficiente? Será que colocar crianças juntas com monstros no nosso país, sem nenhum tipo de defesa, é algo a se pensar, esses professores, nesse momento, deveriam estar todos sendo treinados, todos sendo treinados, vai treinar junto com o BOP, sei lá com quem, mano, com o GOI, com a Polícia Federal, com a PM, todos eles têm que ser treinados, mas sabe o que acontece? Nada. Não, o professor não está lá só para ter um giz na mão e ficar escrevendo na lousa e mais nada. É a única coisa que ele pode fazer. Não tem treinamento de autodefesa, não tem um, um porte de um berro, não, nada disso. Somente são vítimas. E mais uma vez a nossa sociedade hipócrita não compreende que não temos liberdade e não temos segurança. Eram as únicas coisas que precisávamos para evitar coisas dessas. Sim, poderia ser pior. Poderia ter pessoas lá fazendo mais coisas terríveis. Mas se não temos nenhuma chance de defesa, se os professores estão lá apenas como vítimas, os alunos todos estão à mercê, e o que, que os pais podem fazer? Ou deixam essas crianças abandonadas nessas escolas, ou levam para casa. Se levam para casa, o homeschooling é proibido. Vão tirar essa criança desses pais. Então, eles são obrigados a deixarem nessas escolas que são simplesmente centro de abate. E não é mais aqui em um estado ou no outro. Virou generalizado no Brasil inteiro. Dessa vez foi numa escola de Goiás, mas não é nem sequer o único caso do dia de hoje. Nos últimos 10 anos teve cerca de 10 ataques, mas nos últimos... Um, dois, três meses aí, já teve mais três, quatro, cinco ataques. E estamos vendo isso se repetindo em todo canto. E é por quê? Se não, é porque as portas do inferno se abriram. As portas do inferno se abriram, gente. E os monstros, os demônios estão soltos por aí, hein? porque nós somos uma sociedade de vítimas. Não somos uma sociedade de leões, não somos uma sociedade de pessoas que têm autodefesa, que podem se defender, seja na rua, seja na escola, seja onde for. Não, são apenas vítimas. Ai, precisamos de muitos guardas. Como é que você vai colocar um guarda em cada escola, em cada canto, para evitar que isso aconteça? Ah, os professores tinham que ser esses guardas, guardiões dessas crianças, mas nem isso eles têm. Tá? E aí a gente vê, ataque em escola foi feito por quem? Mais um desgraçado de 13 anos, 13 anos, um aluno de 13 anos atacou com uma faca três estudantes no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio 13 malditos anos, e sabe o que vai acontecer com esse moleque? Vai ser uma vítima da sociedade também Vai ter lá ah, toda a turma do PT falando que é uma criança, que a culpa é da sociedade, gente, a sociedade está doente a sociedade bolsonarista propagando ódio, mal, está gerando tudo isso. Não sou eu falando. É nosso ministro da segurança. É a rede Gobles de desinformação. É o próprio Lula. Ah, tá. Então a culpa é nossa. Tem monstros por aí. A culpa é nossa, que a gente quer que os professores tenham um mínimo de defesa. E agora a culpa é nossa, a gente fala ódio. Nossa, a gente só fala ódio na internet. Seria bom se todo mundo só fizesse videozinho de videogame, de Minecraft, né? Acho que estaria muito melhor o meu canal, não estaria sendo perseguido aí, sendo destruído E aí, olha isso aqui, cara. É sim, pararam. Um menino de 12 anos tentou esfaquear colegas e professores de um colégio localizado na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Porra! Isso ontem E já nem vira mais trend topic, nem vira mais notícia. Ah, mas não morreu ninguém, então nem vou comentar sobre. Não vai nem aparecer nas notícias. Você acha que né, as portas do inferno? Aqui tem outra. Tá tudo do de hoje. Vídeo: adolescente é apreendido após ameaça de ataque em escolas de Go. Nossa, mas que legal, não, cara. Esse tinha 16 anos, esse aqui conseguiu ser evitado, porque o um imbecil foi lá e postou nas redes sociais. E foi pego antes que pudesse fazer alguma merda. 16 anos. Tudo no mesmo dia. E aí, vamos lá. Polícia de São Paulo. Tipo assim, só de São Paulo está falando do Brasil inteiro aqui De ataques em todos os estados E aqui só de São Paulo Identifica 279 planos de possíveis ataques a escolas em uma semana Uma semana Como é que é possível ter tantos monstros soltos? Que filme de terror que nós estamos vivendo Mas o que acontece... É que agora eles têm carta branca para fazerem o que quiserem. Todos esses menores de idade, sabe o que vai acontecer com eles? Vocês acham que eles vão ser presos? Vão para uma cadeira elétrica ou algo do gênero? Não! Vai ter ali um mês de reclusão, numa... que nem é mais Fedem agora. Eu nem sei mais como chama, mudaram o nome Casa de Recuperação de Crianças e Adolescentes. Vai ficar um mês lá e vai ser solto! Vai ser solto de volta para a rua. E que mensagem isso dá para essas pessoas? Que mensagem dá para esses monstros? De que eles podem qualquer coisa. Que não tem peso e balança. A sociedade está só e somente só. Receba aqui no meu Twitter, no meu Instagram, em qualquer plataforma que eu for o tempo todo. Brasil contra fake news. Brasil contra fake news. E o que, que eles usam nessas fake news? Um monte de outras fake news. Ai, minha família inteira morreu porque eu recebi uma fake news. Todo mundo morreu porque eu recebi uma fake news. E nada sobre segurança. E nada sequer sobre discutir isso no Congresso. Nada. A única coisa que vão fazer é escrever todos eles, todos os deputados, todos os senadores. Nem são eles que vão escrever. Vão pegar o assessor e falar, ah escreve uma mensagem aí, né? De, ah, eu sinto muito. Enquanto o filho deles estão em escolas de luxo, super mega protegidas por seguranças particulares, carros blindados, mansões de luxo, onde tem 30 portarias diferentes para cada tipo de funcionário, para que ele não veja o funcionário entrando pela mesma portaria que eles, helicópteros, e tá tranquilo, nem no Brasil, filho. Você acha que o filho do William Bonner estuda no Brasil? O filho da, do, do Seno Huck estuda no Brasil? Não, isso aqui é só para o povão se ferrar. Então mais um monstro, mais um maldito, e mais uma vez, a culpa é da sociedade bolsonarista, a culpa é do Bolsonaro também. Meu Deus do céu, quem quer. Só, só Deus na causa, tropa. Só Jesus vindo de volta para salvar isso aqui, porque não tem mais onde. É daqui para pior. E não me venham dizer que não, estamos banindo perfis no Twitter. Vocês acham que Twitter é a única forma que esses desmonstros têm para se comunicar? Tem um milhão de outros meios. A internet está aí mostrando que é impossível ser censurada. O que a gente tem que fazer é, ou como sociedade, entender que temos liberdade e segurança, ou não temos nada. Não adianta falar da bolsa, não adianta falar do dólar, não adianta falar da, do, dos impostos, não. Segurança e liberdade. Ou a gente tem isso, ou tudo isso vai continuar se repetindo. Eu quero que você comente aí embaixo a sua opinião sobre isso, Tem informado as pessoas, porque parece que elas não entendem a solução. Fica fácil. A culpa é do Bolsonaro. A culpa é do discurso do ódio dos bolsonaristas que querem apenas menos corrupção e impostos Agora a culpa é toda nossa, de que todo tipo de merda está acontecendo. Só que precisa parar, gente. Agora quem é que vai parar? Você vai que o ministro da segurança está se importando? Não. É mais uma narrativa. É tudo culpa do Bolsonaro. Desmatamento, ataques nas escolas, tudo que de ruim que acontecer, eles já aprenderam a fórmula. e vão ficar assim nos próximos quatro anos. Culpa do Bolsonaro. Culpa do Bolsonaro. Culpa do Bolsonaro, culpa do Bolsonaro, culpa do Bolsonaro que tá na lancha lá, fazer, tirando férias, mas a culpa é dele também. Tudo que faz, tudo que acontece, tudo culpa dele. É de culpa de quem segue ele quem vota nele. Não. Se a culpa é nossa, então nós podemos solucionar. Nós podemos exigir, não que seja guardada por um guardinha, cada escola. Não, é que cada professor seja esse guarda. Bom, tropa, tocou o interfone aqui, peço desculpa, mas vocês têm a certeza de que o Estado faliu. E que a livre iniciativa, nós só temos nós mesmos. É a única coisa que sobrou. Nós protegermos nós mesmos. Talvez seja a hora de pais fazerem vigília e revezarem para protegerem essas escolas, porque o Estado não o fará. Então, apoiem o canal através da nossa oitava rifa. Participe, né? concorra a mil reais no Pix. E até a próxima. Tchau, tchau.